Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícia de Santa Bárbara do Oeste. É, como todas as terças-feiras, nós reunimos aqui com alguns profissionais, né? Hoje, estamos com duas Juliana. Uma era pouco, consegui trazer duas Juliana, tá? E um assunto, e preste bem atenção no assunto que vai ser é, falado hoje. Nós vamos falar sobre psicologia, mais nutrição, é um olhar para o idoso. Quem não tem um idoso na sua casa? Como que você cuida dele? Né? Qual alimentação que você dá? Como que você, o comportamento dele, o que que você pode ajudar é, em termos de comportamento, de orientação que você pode passar para ele para ter uma vida é, mais saudável. Né? Então, a, temos aqui a Juliana Matarazzo, que é nutricionista, que é a Juliana de lá. Boa tarde a todos E a Juliana Sans que é psicóloga Boa tarde. Antes de estar começando Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo Por quê? Porque é um assunto que vocês não vêem em rede social Vocês não vêem no TikTok Vocês vêem no momento saúde Por quê? Porque nós nos preocupamos em relação de orientação e prevenção Da saúde num todo E hoje nós vamos falar da saúde do idoso que é muito importante e as pessoas não dão valor, tá? E você cuidando de uma alimentação e o psicológico de, do idoso, você dá uma vida mais saudável a ele, tá? É, Juliana, é, você é psicóloga, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua formação, é, depois a Juliana, a nutricionista. Eu gosto que você se apresente. Eu sou psicóloga, né? Eu me formei em 2004, Desde lá eu trabalho com psicologia social, então com organizações, em prefeituras, com projetos sociais. Atualmente eu estou no asilo como psicóloga e também numa ONG em Sumaré. Eu também presto assessoria para essa ONG. Uhum. E mais recentemente eu também ampliei os meus conhecimentos através da abordagem sistêmica da constelação familiar. Então é uma caminhada aí já de alguns anos na psicologia uma boa experiência. E compreendendo. E você, Juliana? Eu me formei em 2013. É recente, mas não tão recente não assim. Não é tão, é recente, não tão não. recente, assim, mas... Uhum. Né, no começo eu não te, trabalhava nessa área de idosos, mas eu fui buscar é, uma especialização, fiz especialização em nutrição e gerontologia. A partir daí comecei a trabalhar com idosos e desde então eu estou no ramo. Trabalho em quatro... Casas particulares e no centro Dia do Idoso aqui de Santa Bárbara e no Asilo também. No Asilo faz quanto tempo que você está? No Asilo vai fazer três anos que eu estou lá. Três é ou quatro anos, se eu não me engano, acho que faz três anos. Quantos idosos temos no Asilo hoje? Na média, de 70, 74. 74, né, Ju? Isso. 74, isso. 84, Sempre mais, média, mais média, média, né? Falar do asilo, um abraço para a Rose, né? A Rose está lá na frente do asilo faz na, tempo, sim, né? na frente do asilo está nos assistindo Como agora, tá muita é, competência. É legal. Eu gosto da Rose. A Rose é uma pessoa, assim, que ela, é, a partir do momento que a Rose pegou a, a, a, ali, né, o asilo, mudou bastante coisa e, assim, eu admiro o trabalho dela. Sim. Juliana, nutricionista. Vamos, é, são dois temas muito importantes, mas vamos falar. É, sobre alimentação. Quais são as causas e risco da desnutrição na terceira idade? Para isso, a terceira idade é considerado qual idade hoje? No Brasil, a terceira idade é considerada a partir de 60 anos. Misericórdia. Quase, né? <risos> tá, então vamos lá. Quais são as causas e risco da desnutrição? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o idoso, né? Porque o idoso, o risco é muito grande de desnutrir, né? Então, a desnutrição é, ocorre a perda de um ou mais nutrientes. É, qual é a causa da desnutrição que a gente vê muito, principalmente é, nos asilos? É, quando o paciente tem câncer, tem disfagia, tem algum problema no trato urinário, tem também é, problemas com, na deglutição, tem é, problemas com... Perda de olfato, perda de paladar. Então, são problemas que, assim, ocorrem muito com os idosos e isso leva à desnutrição. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a desnutrição, ela acaba ocorrendo a sarcopenia, tá? Ela leva a sarcopenia. O que é sarcopenia? Sarcopenia é a perda de força e massa muscular. Quando se perde massa magra, baixa a imunidade. Baixando a imunidade, o idoso ele fica suscetível a doenças. Né, e isso pode levar até a morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse problema de desnutrição no idoso. Uhum. Outro pro, outra causa importante que a gente precisa avaliar é também a relação da vitamina D. Tá? A vitamina D ela é um nutriente importantíssimo para o nosso, nosso idoso, porque o idoso, ele, com a sarcopenia... É, a chance, o, o risco de queda, de fra fragilidade ao, é muito alto. Então, assim, a, por isso que a gente precisa, às vezes, repor a vitamina D. Então, precisa tomar cuidado com isso. Quais são as alimentações que tem a vitamina D? O sol é, é natural? O sol a, auxilia a vitamina D. É, o leite também, o, o, isso. Auxilia uhum. da vitamina D também. Hum, interessante. É, porque assim, quando o idoso chega no asilo, ele chega bem debilitado ou não? Alguns chega né? A grande maioria. Alguns sim, alguns não, né, Ju? É, a ideia hoje até do, do, do asilo, ela vem mudando ao longo do tempo, né? Sim. Conforme tem um envelhecimento da, da população, a população uhum. está ficando mais idosa, a porcentagem da população idosa está aumentando, é, é necessário muitas vezes um cuidado, né? Às vezes sim. a família não consegue... Então, tem todos os casos. A gente vê aquele idoso que morava sozinho ou que não teve filhos e que resolveu ir para lá. E aí tem uma saúde, às vezes, não consegue mais dar conta de tudo, mas consegue ter uma rotina, se cuidar, né? Se alimentar sozinho, então a gente tem todos os graus todos lá. todos os graus. A, a maior procura, que é o que a gente chama de grau 3, que é aquele idoso que está mais debilitado ou acamado. Aquele ou idoso que está dependente, né? Isso. O asilo, o pessoal tem, a sociedade, ainda muitos falam que ah, o asilo é amontoado de idoso. Não, não são pessoas abandonadas. É, que nem você está falando, Juliana. São pessoas que, às vezes, é, dentro de um contexto familiar, é melhor para o idoso estar no asilo, ele está sendo assistido 24 Exatamente. horas. Exatamente, assim. isso é. é um olhar que eu sempre, até é. quando eu participo de algumas palestras ou algo que a gente precisa falar sobre isso, é algo que eu menciono bastante. O asilo é algo, é como se fosse um hospital... Onde o idoso está lá é, sendo tratado 24 horas. Então, uhum. isso que a gente tem de, ah, o idoso está no asilo e é um, um local que, né, isso mesmo que você disse. Uhum. Não. Lá ele está lá para um tra tratamento. Lá a gente tem nutricionista, fisioterapeuta. Sim. Carlos Henrique. Tem Exatamente. Toda, tem Achei. toda a equipe, uma equipe, uma equipe especializada para tratar. Para tratar, porque assim... É, lá os cuidadores eles são especializados especialistas para isso às vezes a gente em casa não tem essa especialização para tratar do idoso e é difícil não é fácil não, não é não. qualquer um que consegue isso a Ju sabe mais do que qualquer um né a gente falar sobre isso muito a gente conversa sobre isso, sobre isso. É. então assim para ter o cuidado específico é o asilo entendeu lá é a gente eu, eu sempre é, frequentei o asilo. Por quê? É, sempre gostei de estar, de uma forma ou outra, colaborando de alguma forma. Há dois anos da pandemia agora, eu evito, porque eu tenho contato com muitas pessoas, então não quero lá, é, se eu pegar alguma coisa e transmitir para eles, que não precisa disso. Mas quem conhece o asilo, falando um do asilo de Santa Bárbara, que eu conheço muito bem e defendo. Tá? Os profissionais que tem lá são altamente capacitado para cuidar do idoso, que nem a Juliana está falando. O idoso na sua casa, ele, ele também precisa de cuidar 24 horas, mas você não tem esse tempo de 24 horas dentro da sua casa. O asilo tem, porque é profissional de noite, é 24 horas, medicação se toma cada 6 horas, está lá a profissional dando idos, a medicação. os idosos, eles né? demandam de atenção. Eles demandam de atenção, eles precisam de uma atenção para eles. Uhum. Não, eu vejo as cuidadoras que tem lá dentro, é, parece que são da família, parece que são os pais. Tem um cuidado que poucos têm na casa. Não falo da cuidadora. Eu falo assim, muitas pessoas não têm esse cuidado com o pai, mãe, avô, avó dentro de casa. Essas cuidadoras têm com eles lá. Então, quem conhece o asilo é bonito de ver o tratamento que eles recebem, né? Isso. Uhum. Juliana, falando sobre o contexto do envelhecimento, como a sociedade percebe esse processo? É importante a gente falar disso, né? Quando a gente fala começa a partir dos 60 anos, você já se assustou, né? Eu tô perto. E já tô no processo. <risos> é. E, e isso tem a ver com a idade cronológica Mas não necessariamente com a idade biológica né? Ah, mas eu não me sinto com essa idade Exato. não Exato, a gente tô... precisa às vezes estipular Mas a nossa de estar tá invertendo né? É, a uhum. gente estipulou essa idade De 60 anos para se formar políticas públicas para pensar Sim, as coisas exatamente. Mas você tem hoje, geralmente Muitas pessoas com 60, 70, até 80 anos Ativo profissionalmente Temos idosos e com 40, com 20, com 20 Exato anos. O modo de se enxergar o idoso está diferente. Não é, mas antigamente, é. que você pensava no vovôzinho ali, que Isso. ficava com a, com a bengala. Tem a ver com a cultura, como você falou. Tem jovens que, se você conversa, eles são idosos. idosos. Tem idosos que Exatamente. você conversa e você vê uma juventude ali. né? Bastante. Então, é a gente entender que cada ser humano é único. Cada ser humano é único e dentro do processo de desenvolvimento dele e dentro da cultura que ele está inserido também. Né? É, por muito tempo a aposentadoria assustava demais as pessoas E acho que ainda assusta muito hoje em dia uhum. né? O papel social que você executava ali de profissional Era muito importante Quando eu parei, quando eu perco aquele papel O que que eu sou agora? Eu perco minhas outras características né E eu acho que a sociedade precisa olhar para isso Como uma valorização da pessoa idosa com tudo que ela traz de experiência, com tudo que ela traz de ensinamento, eu acho que tá havendo uma mudança né, no nosso olhar. Ele não é só aquela pessoa coitadinha, sem nada para contribuir, que precisa de apoio o tempo todo. Ele também tem as suas capacidades, ele também Sim. tem as suas dificuldades, as suas belezas, como toda fase da vida, na, na infância, Sim. na adolescência, na vida adulta. Toda fase tem a sua beleza e a sua dificuldade. Né? Eu falo para muitos jovens, quer carregar a bateria, vai no asilo. É. Conversa com o idoso. Tem idoso lá, que aprendi Maravilha. a gostar deles, que tem as histórias deles, são lindas. São é. histórias de... E eles têm uma vontade de viver, coisa que jovens hoje não têm. Até uma das festas que eu fiz lá, teve lá o forró, né? que eles gostam muito, né? Sim. É, teve uma mulher que estava dançando com o um senhorzinho, ela chegou lá e falou assim para mim, Carlinhos, tem como desligar a pilha dele? Eu não estou <risos> aguentando. Ela, tipo assim, tinha 40 anos e ele estava com 75. Uhum. Então, essa idade que a gente fala do idoso, é, idoso é uma questão de, que nem você falou, é uma questão é, para criar-se política pública para os cuidados, porque Isso. idoso tem de todas as idades, né? Vou continuar com você. Tá. Quando o idoso percebe que está perdendo a capacidade, que ainda, é, aumentando o sentimento de tristeza, depressão, é, o que pode ser feito para ele, é, para esse processo de maneira mais tranquila? Eu, eu, essa pergunta, eu, eu li, eu fiquei imaginando, é, quando a pessoa começa a aumentar esse, esse sentimento de tristeza, de depressão, é o que a gente vê. Essa é uma pergunta muito interessante, para entender o que, que pode ser feito. Eu queria falar dois pontos nesse aspecto. Primeiro, que acho que é importante a gente refletir, é que a forma como nós vamos passar essa fase da vida tem a ver com toda a nossa vida anterior. Como eu disse, cada ser humano é único. Como, é, como ele vai viver esse processo tem a ver com como foi a vida dele antes. Como ele construiu as relações dele afetivas, com a família, com os amigos. Como é que ele cuidou do corpo dele, da sua saúde física. Como é que ele cuidou da sua alimentação. Então, tudo isso, de alguma forma, já vai influenciar. Porque vai dar, nessa fase da vida, mais mecanismos, mais subsídios para eu enfrentar. Então, é um ponto para os jovens que estão agora, uma hora a gente chega lá e é importante a gente pensar qual a qualidade que a gente quer ter. Agora, quando eu já estou nessa fase da vida, uma coisa que eu converso muito com os idosos lá nos atendimentos que eu faço e que é importante não só nessa fase, em qualquer fase da vida, é a aceitação. Uhum. O que está acontecendo comigo agora, né? Eu tenho que compreender... O que está acontecendo comigo agora? Me conhecer para poder lidar. Então, eu vou começar a andar mais devagar? Às vezes não, mas qual, quais são as coisas que podem começar a acontecer? Então, ter um pouco, né, perder um pouco os movimentos, a audição, a visão, não conseguir fazer as coisas com a mesma agilidade. O idoso consegue fazer tudo se ele estiver saudável mentalmente? Ele consegue, mas às vezes num tempo um pouco menor. Sim. Quando a gente fica irritado com aquilo, não aceita, aquilo fica com toda certeza muito mais pesado, muito mais difícil. E aí você entra em processos de depressivos depressão. muito maiores, né? Então, em qualquer fase da vida, eu repito nessa também é aceitar. Bom... Eu não consigo mais fazer aquilo da forma como eu fazia, mas eu consigo mas eu adaptar e fazer de outro jeito. E tá tudo bem assim. Rir da gente mesmo também, sabe? Nossa, eu não tenho mais força para fazer isso. A gente vê isso tanto lá nos idosos. Não consigo fazer isso desse jeito e ri de você mesmo e vai e tenta fazer de um outro jeito. Né? Isso é ver a beleza também Aproveitar a sabedoria que essa fase tem uhum. Já passou por tantas coisas, por tantas experiências Por tantas alegrias, por tantas dores Exato. Não pode deixar tudo lá no passado né? Uma outra coisa importante também Estar no presente O que agora eu estou vivendo O que agora é possível para mim Porque às vezes a pessoa Isso também não só pro idoso de uma forma geral no idoso, às vezes, pode acontecer um pouco mais. Fica só lá no passado. Como uhum. se agora a pessoa não existisse mais. Né? Quem sou eu agora? Parecia que era só aquilo que era bom, mas hoje também é bom. Isso. Então, é abrir a mente, se adaptar, aceitar. E ir construindo a partir dali tudo às que vezes pode até acontece alguns episódios, assim, de um, algum idoso que dá uma surtada ou alguma coisa, aí a Ju entra, traz, traz eles para a realidade... Pra realidade. Cinco, nem cinco minutos depois, você vê o idoso chegando na sala de um jeito, nisso ele sai da sala, você fala assim, o que, que Parece que entrou, tomou um banho e saiu ali de outra forma, entendeu? Então, é isso que é legal. Na, na casa tem isso? Na casa, na família, é. não tem. E aí onde ele vai adoecendo. Exato. E, e uma coisa que eu achei importante que você falou a respeito da você vai poder falar melhor. Alimentação. Você é o que você come. Então, se você tiver uma alimentação saudável hoje, você vai entrar na terceira idade com uma outra vitalidade. Você vai começar a sentir o reflexo mais adiante. Né? É, eu falo para o meu pai isso. Né? Um dia, meu pai falou assim, será que eu vou ver quanto tempo? Eu falei, pai, eu, o legal da vida é isso. Você tem a data de nascimento. Tem uma data que você vai embora, mas a gente não sabe. Isso é o segredo da vida, você tem que viver bem, seja um, dois, cem, não, não importa. Então esse é o segredo de você viver bem o tempo todo, é, você, como você falou, é você aproveitar o momento que você está hoje, você não podia fazer aquilo, mas eu posso fazer isso hoje. Então é o momento, é essa fase. A tendência é que você ah, vai morrer com 70, 80 anos, mas tem muitos que morrem com 20 então, a viva sabe, a vida, né? aproveita, é, se alimente, tenha uma alimentação saudável. Hoje, fast food está acabando com os <risos> jovens, né? Pois é. é. Vou falar com você, Juliana. Quando eu devo procurar um nutricionista? Então, essa é uma pergunta super importante, tá? Quando que o idoso deve procurar um nutricionista? Não só idoso, tá? Todos. É, a gente deve, tem várias vertentes, né, mas aqui nós estamos falando é, da saúde, principalmente da saúde do idoso, então assim, quando a gente deve procurar, vou focar mais nessa parte. O idoso, ele parou de se alimentar, ou ele tá com alguma doença, então a gente deve sim procurar o um nutricionista. O nutricionista, ele vai tratar o idoso... Para, aquela determinada, para aquele determinado problema. Então ele vai indicar determinados alimentos. Que vão suprir as necessidades do que ele precisa. Tá? O suplemento. É, vai verif vão verificar a, o, através de alimentação. E caso necessário, indicar a suplementação. Uhum. Né? Então hoje em dia a gente tem complemento de alimentação. Tem N marcas né, de suplementações aí que vão é, servir como complemento. A alimentação, ela precisa sim ser balanceada, a refeição do idoso. Existe Até quando eu fiz pós-graduação, eu lembro que a gente fez um estudo, e a grande maioria dos idosos não jantavam. Eles faziam o café da manhã, o almoço não faziam nem lanche da manhã, já pulavam para o lanche da tarde e o jantar era pão, mais café com leite, era o jantar deles, então imagine só essa refeição como não falta nutrientes, sendo que a gente precisa para melhorar aí nossa fonte de cálcio, nossa fonte de vitamina D, de leites de queijos, de derivados, então assim, e aí no fim a gente só janta pão e café com leite, o leite é bom? O leite é bom! Esse Porém, precisa, então, aí é que tá. E outro, o leite precisa ver também qual é a necessidade, como que vai ser consumido, porque tem pessoas que têm intolerância à lactose. Pão com margarina, mas nem aceita na margarina. Exatamente. Então, assim, a gente tinha esse problema. O idoso ele precisa fazer as refeições. Ele precisa no café da manhã, é, que seja lá, comer o pão, mas um pão, um pão melhor, vamos dizer, entre aspas. Um pão integral. Um café com leite. O leite tem que ser leite desnatado. Se for o leite integral, a gente absorve toda a gordura dele. O leite precisa ser o desnatado. Tá? O café, procurar não colocar açúcar. né? A gente já consegue acostumar nosso paladar. A partir, falam que a partir de 20 dias que você... 10, 20 dias que você prova aquele determinado alimento, você passa a gostar dele. Eu já fiz esse... Essa... Essa dica aí que falam, e realmente, eu fazia, fiz isso com a berinjela, eu não gostava de berinjela. Eu experimentei durante 20 vezes, <risos> na 21ª eu comecei a gostar de berinjela. Então, assim, a gente consegue sim introduzir ou retirar alguns alimentos da nossa refeição. Uhum. Tá? Juliana, eu sou idoso, por exemplo. Eu tô já perdendo massa muscular, tô sentindo aquela fraqueza e tal. Então, eu vou na Juliana. Chego lá, é, comento com você o que está acontecendo comigo, é, tem o vizinho, tio, tia, que fala assim, ah, não, toma tal coisa aqui, uma vitamina assim que vai ser bom para você. A vitamina também, você tomar sem ter um acompanhamento, você está se automedicando. É, você está se automedicando, por quê? Precisa verificar... Que tipo de, que vitamina, tipo de você vitamina você precisa. Que tipo de vitamina, porque Exatamente, e outra, o idoso é diabético, como Exato. que ele vai tomar uma vitamina que possui é, açúcar, por exemplo? Não pode, então ele precisa tomar algo que não possui açúcar, então a nutricionista ela vai conseguir identificar o que é melhor para aquele determinado idoso, né? o que, qual o qual melhor é a parâmetro aí a seguir. E aí depois é feito esse acompanhamento, você vê uma alimentação, de repente até um suplemento alimentar. Isso, a gente faz alimentação. O interessante é que o idoso faz o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, jantar e ceia. São essas seis refeições. Mesmo que ele, às vezes, é um idoso que não consiga se alimentar é, várias vezes ao dia, mas em poucas refeições. Então assim, o almoço ele precisa ter verdura, legumes... Carne de pre... Outra coisa importante Às vezes o idoso vai ao consultório Ou é, está se alimentando De forma errada No, no que? Na consistência né? Isso também tem a ver com a fonoaudióloga Que auxilia com relação a consistências Porém é, Às vezes o idoso ele não consegue mais Mastigar a carne uhum. Então ele com, Devido a isso ele está deixando ali De se alimentar e ele não está deixando de se alimentar porque ele não gosta daquele alimento, mas porque ele está com um problema para é, fazer, ingerir, ingerir aquela mesmo. alimentação, entendeu? Uhum. É olhar para ele então, mesmo, né? Então, lá no asilo, a gente olha. Então, quando algum um, um paciente, algum idoso chega, não está mais se alimentando bem, não está com algum problema, alguma das meninas, são muitos idosos, mas elas verificam, porque tem também bastante funcionários, os funcionários, eles me chamam, eu, eu chego do lado, eu analiso e falo, não, ó, falando de tal, não tá mais conseguindo fazer alimentação dessa forma, vamos tentar trocar. Pra quê? Pra dar qualidade de vida pra ele. Uhum. Porque a gente pensa nisso, a gente tem que dar qualidade de vida pra aquela pessoa. Rosa, segura uma vaga aí pra mim. Olha como que é bom fazer é. Juliana hoje. Não erro nunca hoje, Juliana, não né? Juliana, a gente está falando sobre a depressão, sobre a, a tristeza do, do idoso, né? No contexto da família, como que ela pode é, acompanhar da melhor forma para proteger eles, para chegar numa situação assim avançada? Olha, já pegando aqui o gancho do que a Juliana tava falando, né? Olhar de verdade para a pessoa, olhar com um olhar tranquilo, de aceitação, já ajuda muito. Então, às vezes, a pessoa não está mais comendo. Isso deixa a família nervosa. E você não quer comer, ou você está fazendo birra, ou você está bravo E, na verdade, às vezes, é uma questão da mastigação que ele não está mais conseguindo. Né? Então, a família também precisa, de alguma forma, como eu disse antes, o próprio idoso e a família aceitar que esse processo chegou. E isso é muito difícil. Então, os filhos. Né? Às vezes, eu vi aquela mãe forte, aquele pai forte que fazia tudo por mim e de repente ele não está conseguindo mais, Eu pre... não é fácil, é dolorido, mas eu preciso aceitar que agora chegou essa fase da vida dele e que eu vou ajudá-lo conforme ele necessitar isso é outra coisa também muito importante, às vezes a família é, fica magoada, fica chateada e começa a fazer tudo pelo idoso, né, como se ele não tivesse mais capacidade de fazer e quando a gente faz isso, ele também vai deixando de fazer até o que ele conseguia. Então, a nossa ajuda tem que ser com o reconhecimento que ele é uma pessoa idosa, que não é porque ele está perdendo algumas capacidades, que ele desaprendeu tudo que ele sabe daquela vida toda. Ele continua sabendo tudo aquilo. Às vezes, ele não consegue trocar mais com você da mesma forma, mas ele continua. E que eu vou ajudá-lo até onde eu percebo ali que ele está precisando da minha ajuda. O resto, eu também preciso deixar, né? que ele faça, que ele tente, respeitá-lo ainda como pai, como mãe, como tio, seja qual for o parentesco. Sim. Muitas vezes a gente começa a tratar como filho, né? E aí e começa... até com palavras infantilizadas. Isso, começa a colocar ele numa outra posição. Como se agora não fosse mais Nossa, pai, e mãe, isso não fosse dá. O idoso um filho. Não gosta, né, Ju? E eles ficam. E, e, e chega a ser assim: eu tô falando isso com muito amor, porque eu sei que é difícil para as pessoas. As pessoas fazem aquilo que elas estão entendendo que é o melhor. Sempre você faz tem, entendendo aquilo que é o melhor. Mas às vezes não é, é para gente refletir mesmo, né? Ele continua sendo o pai, ele continua sendo a mãe. Eu preciso ter o mesmo respeito. eu vou Algumas coisas eu vou precisar fazer por ele. E ele vai ter que entender, às vezes pode ter uma teimosia ali, mas é no respeito na conversa, né, principalmente. É, veja bem, Juliana, é, eu acho interessante uma psicóloga falando, orientando a respeito disso. Né? Comentei com você a coisa de meia horas atrás aí, eu vou falar é, assim, do real. Tá? Meu pai vai fazer 89 anos e assim, eu falei para Juliana que até há um ano e poucos atrás, não é que meu pai deixou de ser, mas meu pai sempre foi meu esteio. Meu pai sempre que me acompanhou, chamou minha atenção, me ajudou na... <risos> complicado. Sempre me ajudou de uma forma assim que hoje é difícil você aceitar do jeito que você vê seu pai. Não é fácil. Entendeu? É complicado, mas a gente tem que estar... É, ciente que não acabou. A gente tem que estar tá, é, cuidando de uma forma para você dar uma vida digna a ele. Né? Entender, é duro aceitar? Duro aceitar. tá? É, tô sendo muito sincero com isso. Mas é, um psicólogo falando em relação, é, isso alerta a gente para a gente ter esses cuidados para não deixar, não piorar a situação. E sim. É, mostrar para ele que ele é ainda aquela pessoa. Você não pode desfazer da pessoa idosa, você não pode é, denigrir, vamos dizer, uma imagem dele, ah, você não pode fazer mais isso, você não pode fazer mais aquilo lá, se você está é, levando ele para o buraco. Né? Então vamos fazer de uma forma que você aproveite tudo que já foi feito, e vamos fazer junto agora, acompanhando, para dar assim uma qualidade de vida boa, né? É, até desculpa aí que é complicado você é falar. É doído, é doído. É por isso que eu falei, né? Não é fácil. é uma ferida. É né? doído. Uhum. Você vai perdendo aquela imagem que você tinha ali por uma vida inteira também, né? Como filho. É, mas é isso que você falou. É aceitar esse processo e você vai continuar tendo outras relações com ele. Só não mais as mesmas, às vezes... Mas outras vão ser construídas a partir de agora. Como você falou, não acabou. Exatamente. Eu vou ter outras relações é, com ele. Eu isso. sabia que ia tocar nesse assunto, eu ia, pensei, tentei, mexer com o meu psicológico, não vou me emocionar, mas não tinha como. Não tem como. Não tem como. E, e isso que é importante também, a família é entender quando ela também precisa de ajuda, sabe? Porque às vezes esse cuidado, às vezes tem essa dificuldade que você está passando agora, às vezes tem a dificuldade do cansaço do cuidado. Exatamente. Uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa com demência, ela demanda muita muito atenção, muito cuidado. Então a pessoa que está ali cuidando também precisa pensar um pouquinho nela, perceber se ela precisa de ajuda, se ela precisa conversar com alguém para passar por processo. Eu sempre processo. falo isso, às vezes a gente trabalha com... com conflito familiar e você vê onde tem uma criança que está sofrendo pressão psicológica e tal, e aí você encaminha para o núcleo infantil, para o psicólogo. Mas espera aí, é só a criança? Não é? É a família, é o pai, a mãe, a irmã. Então, é, é um contexto familiar que você tem que trabalhar. A mesma coisa nesse caso, o idoso. A família tem que ser orientada, preparada para como cuidar do idoso, né? Complicado, né, Ju? <risos> Faz parte da vida. É... Juliana, em relação da alimentação, uma coisa que acontece muito com o idoso é em relação do mau funcionamento do intestino. O que, que teria que estar tá fazendo para ele manter um intestino com funcionamento é, perfeito? Se é que chega, se é perfeito, né? <risos> é, ó, é difícil... O idoso, ele, primeiramente, ele não bebe muita água, ele não tem ingestão hídrica na quantidade necessária. Então, assim, isso é um dos pontos. Por isso que uma dica é comprar uma garrafinha de água e deixar próximo a ele o dia todo. Falar assim, ó, é, de hora em hora, né, dá um golinho, pelo menos um golinho, bem, bem pouquinho que, que seja. Pra, porque a, a ingestão de líquido, ela melhora é, a motilidade intestinal. Ai, a água tá ruim, o gosto... Os idosos, eles reclamam muito da mudança do, do paladar. Então, assim, eu já tive idoso pra, que, que chegou e disse... Ó, oh, Juliana, eu não consigo comer porque eu tenho gosto de fezes na boca. Nossa! Exatamente. Então, assim, tem essa mudança... É, isso é, é da, do envelhecimento, do processo do envelhecimento mesmo que, que acontece. Então assim, para a gente poder melhorar isso, tem alguns recursos. Um deles, por exemplo, é a gente fazer uma água aromatizada. Como que é feito? A gente corta rodelas de laranja, higieniza a laranja, corta rodelas de laranja, deixa na água pica folhas de hortelã, mas a gente precisa picar as for folhas, porque quando a gente macera as folhas, aí que a gente consegue extrair ali os benefícios, o, o cheirinho dele, de hortelã, e coloca sobre a água e deixa na geladeira por mais ou menos uma hora. Ou, como tá frio, pode deixar fora mais ou menos uma hora para conseguir absorver aquele sabor. E aí o idoso, ele vai Fazendo uso daquilo durante o dia. Eu procuro deixar isso no asilo, procuro deixar isso em outras instituições que eu trabalho, para melhorar essa, esse consumo de água. Isso é um, algo importante. Outra coisa importante: consumo de aveia. tá? Uhum. Então, aveia é muito importante consumir. É, porém, a aveia, se você não beber bastante água, o que, que acontece? Ela forma uma massa que as fezes ela forma uma massa e essa massa se ela não for hidratada de maneira adequada o intestino vai, vai ficar preso, então por isso que a gente precisa consumir a, a aveia, precisa consumir a água para manter hidratado e hum. aí sim a gente tem uma melhora é, no intestino. A é, mamão, todo mundo sabe do mamão, hum. que é, ajuda muito o mamão fazer a água de ameixa. Então, a, a mexa a gente pode fazer de um dia para o outro. Então, a gente é, deixa a ameixa é, com caroço, ferve um pouquinho de água, coloca no, na mexa né? Deixa de um dia para o outro tampadinho, no outro dia a gente vai estar tá bebendo aquela água. Também é outro ponto que auxilia também na melhora do intestino. Tem diversas maneiras. maneiras. Outra coisa também, o idoso sedentário. Então, assim, se ele fizer pelo menos um pouco de exercício físico por dia, que seja umas 15 minutinhos ou 10 minutos da volta no, no quarteirão. Às vezes o familiar é, vai dar uma voltinha de 10 minutinhos com o pai, com a mãe, na rua, que seja. Isso ajuda bastante, tá? Uhum. É, essa melhora aí no intestino. Suco verde também. Suco verde Suco também, verde. viu? Sendo preso pra qualquer um, é horrível, né? É horrível. Sim. E eles reclamam bastante. Nunca vi coisa igual, como idoso reclama de intestino preso. Complicado, gente. Juliana, o que podemos sugerir para o idoso é, em relação, que pretende manter uma vitalidade é, nessa fase dessa, da vida que está indo? O que, que nós podemos, você pode nos orientar? É, é importante a gente pensar... a gente já parece nos orientar, né? Uhum. Eu já tô quase me incluindo, né? A gente tem que se enxergar como um todo. Tudo, todos os nossos processos, eles vão se influenciar. Então, como a Ju falou, a sua alimentação, se você não tomar muita água, você não vai conseguir que o seu intestino funcione. Quando você não consegue, como você falou, você fica mal, o seu humor muda. Muda tudo. Muda tudo. Então, muda a, sua alimentação, cabeça, a, tudo. a sua alimentação vai interferir na produção de hormônios, hormônios mais estressantes, hormônios menos estressantes, os seus pensamentos e as suas emoções também, uhum. né? às vezes a gente não liga muito para isso, mas como estão os meus pensamentos e como eu estou lidando com as minhas emoções também vai interferir em como eu vou estar vivendo essa vida. Outra coisa que é extremamente importante, as relações que eu construo. Uma das coisas mais é, difíceis que pode acontecer é quando o idoso começa a se isolar. Para qualquer, qualquer ser humano, nós somos seres sociais. Nós precisamos das outras pessoas, nós precisamos estar em relação com as outras pessoas. E pode acontecer nessa fase de um maior isolamento. Isso também vai perder essa vitalidade, vai perder é, esse ânimo, esse entusiasmo pela vida, né? É, quando a pessoa fica muito sozinha. Porque essas relações vão interferir também em todo o sistema neurológico mesmo dela. Quanto mais interações eu tenho, mais os mais eu tenho neurônios ali ativos funcionando dentro de mim. Sim. Então, apesar de eu perder, como eu falei, alguns papéis, então eu não sou mais aquele profissional que atendo o dia todo. Eu posso ir construindo outros grupos. Então você tem grupos hoje em igrejas, você tem grupos hoje que se juntam para fazer um voluntariado num lugar, como você estava contando. Na verdade, idoso, contando. se inserir, né, Jô? É, é, é entender que ele ainda faz parte. Ele ainda faz parte. Entender que ele ainda faz parte. Já. Num outro lugar, mas ele ainda faz parte. Uhum. Né? Então, tem aqui, por exemplo, em Santa Bárbara, tem o Clube das Avencas, né? Sim. Que minha avó participava. Então, aquelas professoras não perderam aquela identidade de professoras nunca, e isso era um orgulho enorme para elas. Uhum. E elas tinham um milhão de atividades, né? E a minha avó faleceu com 94 anos e ah, cheia sim. de vitalidade de vida. É, então, a, a minha outra avó também ia no SESI, tinha, tinha alguns grupos. Então, esses grupos, eles existem, tem os grupos de terceira idade da prefeitura. Então, tem coisas a, a se fazer, a se procurar. A se ocupar, né? Isso. A mente, ela precisa estar ativa. A mente, ela precisa estar em funcionamento. Para dar sentido para a vida também, né? Exatamente. Porque senão você corre Eu falo coloia, que quando eu for idosa, eu vou com certeza procurar algum grupo para Mas é a melhor mim. coisa. Para Mas mesmo hoje, vocês que são jovens, é Imagina. interessante. Não é só trabalho. Tem Exatamente. que estar tá inserido num grupo. Porque você vai estar tá preparando sua mente lá para frente. Exatamente. É de começar, é. tá? Se não é isso, <risos> a gente passa a vida inteira só trabalhando e cuidando dos filhos. Uhum. E aí chega lá e fala, e Agora né eu só exercícios ah, depois aquela sensação depois daquela sensação fica perdido né é, que são dois papéis sociais importantes Vai mas antes. eles não podem ser os únicos senão quando eu perco eles eu perco até a minha identidade quase ali, né? Juliana e como que a psicologia pode ajudar o idoso olha você tem alguns grupos você tem atendimentos psicológicos mesmo terapêuticos né tem você faz atendimento psicólogos. particularizado deles ou faz é, é, em grupo no asilo vamos falar do asilo não, lá no asilo eu trabalho com a psicologia social, então uhum. eu trabalho com grupos e trabalho com orientação psicológica, ali dentro a gente não chama de um atendimento terapêutico, O uhum. um atendimento terapêutico é aquele ali que você tem toda semana com horário agendado durante uma hora uhum. dentro daquela sala, né? Ali eu vou lidando também com o que vai aparecendo na rotina deles. Ah, Qual é ali, né? Eu Igual também, a exatamente. Falou, eu faço um, o que está. Alimentação o que também. É isso também, eu né? também faz isso. É, na parte da alimentação é um cardápio. Então toda semana tem um cardápio. Esse cardápio eles acabam escolhendo junto comigo que eles sentem vontade de de comer os desejos deles. Lógico que eu faço um cardápio é bem ah, bom, mais saudável, mas em alguns dias eu procuro inserir o dese os desejos deles, né? Neste cardápio. E aí eu faço o semanal, e fora isso, a gente vai lidando com todas as particularidades ali no todo do que vai surgindo, né? Porque, querendo ou não, é bastante idoso, então a gente vai. De acordo, com a demanda, é? demanda, de acordo com a demanda, a gente vai. É, que nem eu falei para vocês já, dois anos eu fiz festa no asilo, até vou comentar sobre isso rapidinho. E esse ano provavelmente vai ter, porque já deu uma amenizada na situação aí da pandemia. né E a gente sempre faz o quê? A gente vai lá, tira foto de todos eles, depois você pergunta o que cada um quer ganhar, você faz um convite e a sociedade é, vê o que, que ele quer ganhar. Ah, esse aqui é meu. Eu que vou... O uh, Sr. José. O seu José quer uma camisa. Então, o seu José vai ganhar uma camisa. A importância disso daí, o que, que é? A sociedade vai interagir com eles. Não é pegar, dar uma camisa para o seu José e entregar lá para a Rose. Não. É ir no dia, entregar para o Sr. José e conversar com o seu José. Vocês vão vir de lá removado em relação ao que vocês vão ouvir deles. Né? É, e assim, os presentes que eles pedem é os mais curiosos do é curioso. mundo, né? É, tinha até uma senhora que ela veio a falecer, ela era muito vaidosa, era maquiagem, é batom, é perfume do buticário Então é dos mais variados é, é, pedidos que eles fazem. Tinha uma senhora lá que pediu uma, é, uma blusinha preta de bolinha branca. Deu o que fazer para a pessoa achar, mas achou e levou. Mas o interessante é interagir com essas pessoas para dar uma qualidade de vida é, só os profissionais que tem no asilo é, ajuda, lógico, demais mas é, esses é, eventos que a gente faz para a sociedade de interagir com eles, é importante para eles também, e eles se sentem bem tá? então esse ano pode ter certeza, se tudo continuar assim a rua se liberando, nós vamos estar fazendo isso no asilo, geralmente é no mês de outubro né é mês de 12, acho que é dia 29 é dia 29 de setembro. Outubro, uma coisa assim? Em outubro. No, em outubro. Uhum. Não lembro a data precisa. A gente faz num domingo aí que dá, às vezes que antecede ou que passa um domingo. É, é. Nessa pandemia a gente ficou, precisou, né? Não sim, teve... Sim. É, ficou bem restrito. São pessoas de A Rosa ainda né? tá, né? A diretoria ainda tá muito cautelosa e cuidadosa. Tem que ter. Né? Então, mesmo esses eventos... É, ainda eles estão muito cautelosos e coitadosos, aos poucos, mas, exato, mas... porque não foi fácil para eles, foi fácil. né, fácil, Não foi, foi fácil para eles, mas foi. eles também mostraram muita força, Sim. porque Aí, enfrentaram ali enfrentar de uma tudo. forma maravilhosa. Asilo, tudo mas gente... fechado, aquela proteção, isso. os cuidados que teve, então é um trabalho muito Sim. interessante. Mas a gente também sentiu orgulho do, de como eles conseguiram, de como eles enfrentar. conseguiram enfrentar tudo isso. E... É, enfrentou porque tem profissional lá dentro que apoia, né? E a gente sabe aí no dia a dia das famílias como que o idoso sofreu em relação a ficar preso na casa. Na verdade ficou preso literalmente, porque não tinha quem ficava ali cuidando é. deles. Mas ele tem. Né? É, é bom que teve companhia, não ficou tão de... Lembrando que se alguém quiser é levar doações de roupas... Isso, hoje o que mais precisa... O que for, assim... É, roupas o pessoal leva, as duas famílias é lá feito... exato então tem, a gente faz o bazar, a gente usa roupas dependendo como for com, para os nossos idosos a gente usa bastante uhum. é, leite é Chegamos algo chegando frio aí agora é, leite é algo assim que nunca é demais leite é algo in, assim, que sempre precisa. pessoal, vamos ajudar o asilo? vamos leite que mais? Leite, produtos é um produto de, de limpeza, de higiene, de higiene, fraldas. A gente costuma pedir fraldas G, porque a G ela normalmente usa, dá para usar para todos. Para todos. Exato. É, usa muito, principalmente, eu não sei, eu acho que essa época aqui acaba sendo usando mais por causa do frio, é creme, por causa da pele, é creme, né? Que é a pele também. bem debilitada, Sim. né? Usa bastante. Então pessoal, tá aí, ó, Vamos aproveitar aí. É, Entrega direto lá no asilo, conversa, bate lá, faça é. essa doação, não custa para ninguém. Uma caixa de leite aí não vai deixar você mais E segunda a sexta-feira, nós estamos lá, das, segunda a quinta, das 7 às 5 pode entregar lá. E de sexta-feira, das 7 até as quatro horas tem gente lá, pode ir, é, nas, ir na secretaria mesmo e o pessoal recebe. Pensa que nós vamos ser idoso também, tá? Então, não precisa hoje da ajuda de vocês, tá bom? Juliana, eu gostaria que você falasse aí, dois minutos, é, um apanhado, o que, que você orienta em relação dos cuidados psicológicos com nossos idosos? Eu queria primeiro agradecer também, né? Para encerrar, agradecer, acho que é um, um assunto importante para ser conversado, para ser refletido, né? Como a gente falou aqui, essa fase do desenvolvimento humano é que tem que apresentem muitas vezes mai as maiores dificuldades, né, mais do que as anteriores, que a infância, que a adolescência, porque se mudam os papéis, se tem muitas perdas nessa fase, a gente começa mesmo, né, a perder os amigos, começa a perder capacidade física, uhum. começa a perder capacidade mental, mas toda fase tem as suas dificuldades e as suas belezas, as suas dificuldades e as suas potencialidades. A gente tem o costume infelizmente ainda na nossa cultura, de olhar mais para as nossas dificuldades e focar nelas, olhar mais para o passado ou para o futuro do que para o presente e é possível viver o hoje, só é possível viver o hoje, uhum. é viver hoje. quando você está no presente, você tem muito mais energia estando nele do que gastar com coisas que você deixou de fazer porque não dá mais para voltar atrás enquanto a gente fica olhando para lá, a gente não vive o agora ou pensando como vai ser, se eu vou ficar bem, se eu vou morrer logo. Não tem como saber. Exatamente. Então, é olhar para o presente e sempre pedir ajuda. É muito bonito quando a gente reconhece que a gente não está dando conta. Tem tanta gente para ajudar, né? Às vezes até um canal que alguém te indique você fica escutando ali uhum. já te faz bem. Então, dizer eu não estou me sentindo bem, eu estou precisando de ajuda não é feio. Aliás, é muito bonito, né? É, porque tem muita gente aqui que pode ajudar Às vezes um vídeo já te ajuda Exatamente O Asilo de Santa Bárbara fica na rua General, General Osório. Osório 266 Sim. Fica aí, ó, tá o endereço Pra vocês aí Ajudem, é, procure Seja o que você puder ajudar um, Uma escova de dente Um creme, um, uma sabonete Seja que for Passe lá no Asilo, entrega Que você vai ajudar muito E o pessoal vai ficar muito feliz é, Juliana, dois minutos para você falar sobre um apanhado e sobre a nutrição dos agradeço. idosos. Primeiramente, agradeço imensamente por estar aqui hoje. E eu acredito que a gente precisa olhar para o idoso como um todo, né? Olhar para todas as necessidades dele. Então, assim, se ele precisa de uma necessidade, seja psicológica, é, seja nutricional. Porque a gente precisa dar essa qualidade de vida para ele, assim... A gente não sabe até quando, quando é o fim, mas até esse momento eu acredito que a gente precisa auxiliá-lo. Então, assim, se o idoso ele precisa de uma boa alimentação, de uma é, alimentação diferenciada, vamos auxiliá-lo, vamos buscar uma nutricionista. Hoje em dia a gente tem nutricionista não só particular, mas também a gente tem nutricionista na rede. Né? Então, consegue é, conversar para melhorar a qualidade de vida daquele determinado idoso. Então, às vezes é uma simples um simples problema. Às vezes, como eu havia dito, às vezes é um problema na deglutição que o idoso está tendo. Ele está tá com dificuldade da mastigação. Ele está com risco de desnutrição e às vezes a gente não está percebendo o que é. Então, às vezes é tão simples tratar. Às vezes entrar com um complemento ou mudar a, a consistência da dieta e para para a melhoria dele mesmo em qualidade de vida. Então eu indico que vocês procurem um profissional da saúde que vai conseguir auxiliá-los. Legal. É, momento de saúde agradece a Juliana e a Juliana, né? uhum. agradeço também o pessoal do asilo que tem também que vocês viessem aqui. A Rose. Um abraço para o Carlos Henrique aí que a gente se conhece faz tempo. Aliás o Carlos Henrique entrevistei ele também. Menino muito bom. Menino muito bom. Gosto do trabalho dele. E agradecer a todos os profissionais do, do asilo, né? É, os colaboradores que cuidam da, é, dos nossos idosos aí com muito carinho, tá? Então fica aqui o agradecimento a todos os é, colaboradores e um, que Deus abençoe todos vocês. E mais uma vez eu peço, gente, procure ajudar o asilo. É uma entidade muito importante que é, sempre tem um familiar que vai precisar um dia, tá bom? Fica aqui os nossos agradecimentos. Mais um momento de saúde pela TV SB Notícias.